Boa tarde a todos, hoje eu vou fazer um vídeo aqui que nós viemos marcar aqui um marcar um lugar aqui para água é uma casinha aqui que eles vão reformar essa casinha aqui e vai fazer um poço artesiano então a nós vamos trabalhar com as variones ali tem uma embaúva pela experiência nós já sabe que a água está no pé dela mas nós vamos fazer o vídeo e mostrar para o pessoal que que às vezes só pela natureza malcoca uma hoje eu vou fazer um vidinho aqui que nós estamos aqui lá numa parte aqui de Minas nós estamos aqui perto de um calipau aqui nós vamos fazer um vídeo aqui mostrar a área de conflito uma área de energia e também um veio d'água que nós já marcamos ele mas nós vamos fazer de novo o pessoal ver o Edson vai gravar uma Ali, Ali, onde? É. se essa área de conflito tiver ouro você cruza se não tiver você não cruza não tem ouro nessa área de conflito então vamos sair fora dela aqui vamos fazer daqui né essa parte aqui varionica se essa área de conflito tiver prata você cruza se não tiver você não cruza então, prata tem agora nós vamos saber qual fundura que está essa prata vamos voltar aqui atrás varionando se essa prata tiver com mais de 70 metros você não cruza, se ela tiver com menos de 70 metros de fundura você cruza. Tá com mais de 70 metros de fundura, rapaz! Tá fundo, hein? Caramba, Marion, se essa prata tiver com mais de 100 metros de fundura você não cruza, se tiver com menos você cruza. com menos de 100 também Variônica. se essa prata tiver com 80 metros de fundura você cruza se tiver com mais de 80 você não cruza Tá com menos de 80 um pouco Varionica, se ela tiver com 75 metros de fundura você cruza se tiver com mais você não cruza Agora, agora eu vou chutar, está entre 75 e 80, tá com 78 metros. Marion, se essa prata tiver com 78 metros de fundura, você cruza, não tiver sendo cruz. 78 metros de fundura. Agora nós vamos aproveitar essa gravação. Peraí, nós vamos, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma outra coisa. Variônica, esse veio tem urânio nele junto com a prata? Se tiver, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Não tem, Variônica, essa prata. É, tem chumbo junto com ele, se tiver o securso, se não tiver chumbo, você não cruza tem chumbo Variônica, tem tanta tantalita junto com esse, esse chumbo, e junto com, esse, com essa prata se tiver o securso, se não tiver, você não cruza Tantalita, Chumbo Prata Agora nós vamos Entrar em uma outra área aqui Que também é uma outra área de seludo. Uma outra área de conflito Nós vamos entrar nela agora aqui ó. Aqui já é uma outra área Então nós vamos fazer a pergunta para o Ariônica o seguinte Ariônica tem ouro nessa área? Se tiver ser cruz, Se Se não tiver você não Não tem. Então é o mesmo que tem aqui. Eu então, vou fazer a pergunta daqui mesmo. Varionica tem prata nessa área? Se tiver ser cruz, não Se tiver você não Então é a mesma. É o mesmo minério que tem na outra área. Nós marcamos aquilo ali, né? Uhum. Bora! Nós marcamos já um lugar que vai furar um poço artesiano aqui, que aqui é chácara. Só que nós já marcamos ele, só que nós não gravamos. Agora eu vou fazer a juntar junto com esse e vou fazer a gravação, porque nós marcamos um aqui e marcamos o outro na outra chácara. Então eu vou fazer a pergunta aqui, vale na direção de um veio de água. Então aqui ela vai reta agora ela já começou a dar direção ela já virou para onde nós marcamos para tá trás lá do Ed lá está a marcação aqui está marcado aonde está a estaca aqui é o veio acabou tá gente não vai pegar nem eu falando aí. aqui está o veio esse veio ele corre para cá no sentido do nasce. Nós vamos passar daqui e nós vamos mostrar para que lado que ele vai. Então agora nós estamos passando aqui o E estamos indo para baixo aquele Aqui ele veio, ele afundou, veio para cima de novo aqui, ó. E nós vamos continuar. Aqui ele veio acima de novo. Esse é o rabo dele. A cabeça dele lá, ele sai lá em cima e vem, corre, desce e sobe de novo aqui, ó. Aqui ele pega mais uma vez aqui, ó. ele vem de cima e daqui para baixo ele já não sai mais de cima ele já vai na fundo para baixo então aqui agora eu posso andar ó, e aqui não vai ter nada aqui não tem mais nem, mais nada aqui, aqui ele não sobe mais aqui é onde der as travessas aqui pode dar outra cabeça mas aqui aqui desceu lá nós vamos encerrar esse vídeo pedir os amigos aí para se inscrever no canal deixar o like aí para o canal possa crescer e lembrar os amigos aí que assim que tiver com 5 mil inscritos nós vamos ter um sorteio nós vamos sortear um avariônico vamos sortear também um diamantinho e mais umas outras gemas e vamos ao próximo vídeo Maurício Malcoca hoje eu vou fazer um vidinho aqui que nós estamos aqui lá numa parte aqui de Minas nós estamos aqui perto de um calipau aqui nós vamos fazer um vídeo aqui mostrar uma área de conflito uma área de energia e também um veio d'água também, que nós já marcamos ele, mas nós vamos fazer de novo para o pessoal ver o Edson que vai gravar a Rionque, se essa área de conflito tiver ouro, você cruza, se não tiver, você não cruza não tem ouro nessa área de conflito, então Vamos sair fora dela aqui, vamos fazer daqui né, essa aqui. vale onde, se essa área de conflito tiver prata você cruza, se não tiver você não cruza, não, prata tem, agora nós vamos saber qual fundura que está essa prata.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 Vale onde, se ela tiver com 75 e cinco metros de fundura, você cruza se tiver com mais, você não cruza agora, agora eu vou chutar, está entre setenta e cinco e oitenta está com 78 e oito metros Vale onde, se essa prata tiver com 78 e oito metros de fundura, você cruza se tiver, não tiver, você não cruza 78 e oito metros de fundura Agora nós vamos aproveitar essa gravação Espera aí, não, vamos, vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma outra coisa Variona Esse veio, tem urânio nele Junto com a prata Se tiver você cruza, se não tiver você não cruza ariônica essa prata é, tem chumbo junto com ele se tiver o secruto, se não tiver chumbo você não tem tem chumbo A ariônica tem tanta alita junto com esse, com esse chumbo e junto com, esse, com essa prata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 então, nós vamos fazer a pergunta para a Varionica: é o seguinte, Varionica, tem ouro nessa área? Se tiver, você cruza, não tiver sendo um cruza. Não tem. Então, é o mesmo que tem aqui. Eu vou fazer a pergunta daqui mesmo. Varionica, tem prata nessa área? Se tiver, você cruza, não tiver sendo um cruza. Então, é a mesma, o mesmo minério que tem na outra área. nós marcamos aquilo ali né uhum. agora nós marcamos já um lugar que vai furar um poço artesiano aqui que aqui é chaca só que nós já marcamos ele só que nós não gravamos agora eu vou fazer eu vou juntar junto com esse e vou fazer gravação que nós marcamos um aqui e marcamos o outro na outra chaca então eu vou fazer a pergunta aqui ó uma da direção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 aqui está o veio esse veio ele corre para cá no sentido que o sol nasce nós vamos passar daqui nós vamos mostrar para que lado que ele vai então agora nós estamos passando aqui um o unha e estamos indo para baixo aqui ele veio ele afundou veio para cima de novo aqui ó e nós vamos continuar aqui ele veio acima de novo esse é o rabo dele a cabeça dele lá ele sai lá em cima e vem corre desce e sobe de novo aqui Aqui ele pega mais uma vez aqui ó aqui ele vem de cima e daqui para baixo ele já não sai mais em cima ele já vai ele já funda para ele para baixo então aqui agora eu posso andar ó que aqui não vai ter nada aqui não tem mais mais nada aqui aqui ele não sobe mais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 Uma boa tarde a todos, sou Maurício Mococa Hoje nós vamos fazer um vidinho aqui Mostrar aqui pro pessoal aqui Que nós vamos marcar aqui um lugar para furar um poço artesiano Que vamos reformar uma casinha aqui E vamos fazer uma Uma coisa melhor E aqui também um loteamento de chácara Mas ali nós temos uma embaúva Então essa embaúva aí, ó ah, é certeza que tem água para perto dela mas nós vamos usar as variônicas mostrando também para o pessoal aí como é que funciona as variônicas agora o Edson vai gravar e nós vamos fazer uns, uns testes Vai ficar mais perto e vou mostrar agora essa é a as variônicas telescópicas que aqui ó, as encolhem que dentro do tubo você baixa ela, puxa ela E você puxa elas de dentro e ela sai de dentro do tubo, puxa as varetas até ela sair toda. Agora você faz o L. Aqui ela está pronta para usar. As duas está mais ou menos nivelada. Aí o pessoal que tiver interesse nesse material, a descrição está embaixo do vídeo. Agora nós vamos dar um comando para ela, para ela procurar esse veio d'água, Variona, procura um veio de água e dá a direção dele, outra coisa que é importante pessoal, é dá os três passos, se não der os três passos, ela não dá a direção, então ó, é um, dois, três, o terceiro passo que eu dei, ela já marcou para onde eu tenho que andar, então é só dar meia volta no corpo, você deu meia volta no corpo, você já está na direção que você vai, então, nós já, aqui nós já estivemos olhando antes, nós já sabemos que, que essa água está no pé da baú. Então agora, o Edson tá anda meio devagar ali, que está meio caindo nos matos. Então a água, ela está aqui, ó. Então agora ele vai, vai dar em baú, para pegar a água aqui, ó. Aqui a água está bem no pé da Embaúva, está bem aqui no, no que eu estou com o pé. Agora, os, os pessoal antigo, já olhavam para uma, uma árvore dessas, eles já sabia que a água estava aqui. Podia arrancar e fazer a cisterna, ou fazer poço, né? que nem é o chama de posto ou se chama de cisterna. Está muito longe, cara. você não vai pegar eu falando essa distância aqui do celular. O máximo é três metros, você passa disso e não pega então o pessoal mais antigo tudo já sabia que a água estava aqui no pé dela era só arrancar ela e fazer o poço então mais tarde vai fazer um poço artesiano que vai ser furado aqui e saiu fora desse dessa área aqui ó. aqui ó, nós estamos aqui no poço deixa eu pegar mais perto então saiu fora dessa área aqui do poço então nós vai nós vamos entrar numa área de conflito então é mais ou menos aqui uns dois metros três metros mais ou menos nós já entra numa área que é outro tipo de energia essa que nós está aqui é a energia telúrica e nós vamos entrar na outra que é uma energia cósmica que é uma energia de, de mineral Ó, aqui ela está cruzada agora ela cruzou. Daqui para frente nós vamos entrar numa área que é uma área de energia de, de minério. Ó, nós já entramos nessa área. Ela já cruzou. Nós vamos atravessar ela. Ela vai continuar cruzada. A hora que terminar essa área, ela descruza sozinho. ela desfruzou, aqui terminou a área aqui começa a outra área de energia telúrica. então é o pessoal que vê o vídeo aí por exemplo, agora se eu for de lá e der o comando lá na frente porque aqui também tem água que também desce água nesse meio agora se eu for lá na frente lá e dou o comando para ela procurar o melhor ponto, a melhor cabeça, com mais água ela vai me jogar numa cabeça que pode ser aqui pode ser lá então isso aí é bom para o pessoal prestar atenção nesse vídeo aí esse vídeo explica um bocado de coisa então agora nós vamos fazer um comando de bem mais à frente varia dá uma direção um vem de água que tem mais água mais perto que tem mais água lúrio que ela já não indicou aqui aonde que ela vai me levar ela vai continuar porque ela vai jogar naquele na, no pé da, da baú aqui ela cruzou porque esse é o, é o lugar que tem mais água agora nós vamos voltar lá que eu vou pegar a outra cabeça lá vamos voltar lá mas esse ponto aqui é o ponto que tem mais água agora nós vamos pegar nós vamos pegar aqui que então eu vou entrar na, na pressão da área de conflito que entra na área seguro Mariona, me dá um veio d'água mais perto. Não tem problema se for menos água do que aquele outro lá. Só então, me dá a direção dele. Aqui, ela já me deu a direção. Então, ela já me ligou. Agora o Ezo está tá caindo. O Ezo está enjoeando aqui, que é para fazer promessa para o veio. Levanta. O está Talvez então, já ó aqui ela produziu aqui, ó. aqui ela me deu um veio mais fraco, esse veio aqui é mais fraco do que aquele outro veio de lá. que o o que esse veio aqui deve estar com 5 mil litros d'água por hora. você achou isso é O buraco tá está se não por certos anos começar a tirar o lugar errado né? aí vai tá rindo aqui com o rapaz o rapaz enfiou o pé do buraco e tatu. agora rapaz, vou a assim. agora nós vamos continuar aqui nós vamos fazer uma pergunta para esse veio o Arione, se esse veio tiver com mais de 10 mil litros água por hora você não cruza, se tiver com menos você cruza Vai então estar tá com menos de 10 mil litros. Então eu já vou jogar um pouco abaixo. Aí, se esse poço tiver com menos de 6 mil litros d'água por hora, você cruza. Se tiver com mais, você não cruza. Então ele está com menos de 6. Então vamos amortar de novo. Então, isso é para vocês verem que esse veio é o veio fraco. O veio forte é o outro lá foi onde as varas me jogou primeiro então aqui não veio Marionica, se esse poço tiver com 4 mil litros d'água por hora, você cruza se tiver com mais, você não cruza mariona se esse poço tiver com menos de três e você cruza se tiver com mais, você não cruza então ela não cruzou porque está com mais de 3.500. ele está com 4.000 mil litros isso. enquanto nós tem aquele outro lá com 9.000, mil mais do que o dobro da água desse embaúva lá então lá da embaúva lá ele tem o dobro de água que tem nesse aqui então se você furar aqui você vai ter água mas é menos água se você furar lá você vai ter o dobro de água agora vamos ver a fundura Variona, se esse posto estiver com 9 metros de fundura, você cruza, se estiver com mais, você não cruza. 9. Vamos fazer de 8. Variona, se esse posto estiver com 8 metros de fundura, você cruza, se estiver com mais, você não cruza. Ops. Ele está com 9. Ele está com 9 metros de fundura, mais ou menos. De 9 a 10. Só que ele é menos água que o outro aqui ó, aqui deu uma cabeça se eu sair uns 3 ou 5 metros na frente eu vou entrar numa outra área que também pode ter um outro outro veinho também só que pode ser mais fraco que esse porque se ele fosse forte as varas tinham jogado nele nós vamos encerrar esse vídeo que eu acho que já está dando uns 8 minutos e também mostrar aqui também ó essa área aqui de Minas é tudo serra, beirando uma área bonita e vamos ao próximo vídeo